Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou falar sobre prótons, elétrons e nêutrons. Se você também tem dificuldade em saber qual é a diferença entre eles, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar da maneira mais fácil possível e fazer um exercício sobre eles. Bom, sabemos que a matéria é formada por pequenas partículas, os átomos, e que estes são formados por partículas elementares. As principais partículas dos átomos são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Eu vou explicar um de cada vez. Os elétrons são dotados de carga elétrica negativa. Então, os elétrons têm carga elétrica negativa, é representado por um R com um traço em cima, a massa que eles possuem é praticamente significante, pois é 1.800 vezes menor que a massa do próton. E o movimento rápido que essa partícula faz em torno do núcleo, faz com que ela produza um campo elétrico magnético. Então vou te mostrar aqui, o desenho é muito bonito não é só para entender. Os prótons são essas esferas pretas. Então esse movimento que eles fazem em torno do núcleo, que são essas bolinhas azuis e vermelhas, Faz com que ele gere um campo eletromagnético. Os elétrons têm carga negativa e produzem um campo eletromagnético em torno do núcleo. Os prótons, eles ficam localizados no núcleo do átomo. Então, os prótons são representados por essas esferas em azuis. Então, os prótons ficam localizados no núcleo do átomo e eles possuem carga contrária do elétron. O elétron tem carga negativa, os prótons vão ter carga positiva. Então, o que que faz? Como o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, a tendência é que eles se atraem. Então, há uma atração entre os elétrons e os prótons através das cargas contrárias deles. Os nêutrons também estão localizados no núcleo do átomo. Os nêutrons estão representados pelas esferas vermelhas. Então, os, os nêutrons estão no núcleo, no núcleo dos átomos. Eles têm massa Praticamente igual à do próton, e os nêutrons não têm carga nem positiva nem negativa, eles são nulos. Por isso o nome também se, dá, se refere a isso. Nêutrons, quer dizer, neutro, eles não têm carga nem positiva e nem negativa. Os nêutrons também, aqui no desenho dá para ver mais ou menos, eles tentam ficar entre os átomos, entre os prótons. Por que, que os nêutrons ficam entre os prótons? para evitar que eles se é, que eles entrem em contato direto. Por quê? A gente não sabe que cargas opostas se atraem e cargas é, iguais se repelem. Próton com próton vai ter o quê? Carga positiva. Então o que eles vão fazer? Eles vão se repelirem. Então os nêutrons ficam entre os prótons para evitar o quê? Que eles se choquem direto, para não haver essa, para que eles não se repelem. Então os nêutrons não têm carga. Tem a massa praticamente igual ao do próton, também fica localizado no núcleo do átomo e eles ficam entre os prótons para evitar contato direto entre eles. Bom, nós vimos que no núcleo do átomo estão os prótons e os nêutrons. E girando em torno desse núcleo estão os elétrons. Nós vimos que um próton, em presença de outro próton, eles tendem a se repelirem. O mesmo vai acontecer com os elétrons, porque cargas iguais se repelem. Mas entre um próton e um elétron, existe uma grande atração, quer dizer, uma força de atração. Sendo assim, a gente atribui ao próton e ao elétron uma propriedade física denominada de carga elétrica. Por isso que os prótons têm carga elétrica positiva e os elétrons têm carga elétrica negativa. Bom... Os nêutrons não têm carga nem positiva, elétrica nem positiva nem negativa, eles são nulos. Num átomo, normalmente não existe predominância de carga elétrica, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E neste caso, dizemos que o átomo é o que? É eletricamente neutro, porque ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Portanto, um átomo ele possui duas regiões, uma região que é o núcleo onde está contido os prótons e o neutro, os nêutrons, e a outra região é a eletrosfera, aonde giram o que? Os elétrons. Cada átomo possui um número atômico, representado pela letra Z, que é como se fosse a identidade dele. Cada ser humano tem uma identidade diferente, né? a gente pode ver que cada impressão digital é diferente, então, os átomos têm um número atômico, que é como se fosse a identidade dos elementos químicos. E esse número, ele é dado pela quantidade de prótons que contém seu núcleo. Então, a gente pode dizer que prótons é igual ao número atômico. Então, a gente pode dizer que prótons é igual ao número atômico do elemento químico. A quantidade de massa de um átomo, ela é representada pela letra A. Que corresponde o quê? A quantidade de massa representada por prótons, a quantidade de prótons, mais a quantidade de nêutrons. Então, a gente consegue saber a massa de um elemento químico somando o prótons mais o número de nêutrons. Ou a gente pode trocar por massa vai ser igual. Prótons não é igual ao número atômico? Então, vai ser a massa vai ser igual ao número atômico mais... Número de nêutrons. Então a gente consegue é o quê? achar a massa dos elementos químicos. Eu vou fazer um exercício para você entender melhor. Bom, o exercício fala o seguinte. O átomo de ferro possui... A gente viu que número de prótons é igual número atômico. E que massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então aqui a gente viu que... Ele tem, que o átomo de ferro tem 26 prótons, quer dizer, que é o um número atômico 26. Então, aqui a gente está vendo ó, 26 e 26. Então, a gente já pode descartar a letra A e a letra D. Então, a gente pode descartar a letra A e a letra A, letra a e a letra D, porque não são 26, o número atômico é 26. Se 26 é o número atômico é igual o número de prótons, então fica entre esses dois aqui. Só que, uma sacada, se o número de prótons é igual ao número de elétrons, a gente já pode descartar a letra B. Por quê? 26 prótons, 26 elétrons. Aqui tem 26 prótons e 56 elétrons. Então, aqui de cara a gente acharia a letra C como correta. Uma outra coisa que você poderia fazer também. 26 prótons, a gente já sabe. A gente não sabe a quantidade de nêutrons, vamos supor, nem né, a quantidade de elétrons. A gente pode achar por aqui. O A significa o quê? Massa. E a gente tem o número de massa, 56. Então o que a gente pode fazer passar o Z para cá, que vai ficar N vai ser igual ao número de massa menos o número de prótons, né? Ou número atômico. Então, N vai ser igual à massa 56 menos o número atômico, 26. Então, o número de nêutrons seria 30. Então, a gente acharia aqui, ó, 26 prótons, 30 nêutrons, obviamente, seria 26 elétrons. Então, na hora de fazer exercício, presta atenção no que o exercício está dando, vê as fórmulas, se elas estão corretas, faz os cálculos certinho, porque às vezes você não precisa fazer muita coisa. Você viu que de primeira a gente achou a letra correta? Não precisou nem de fazer o cálculo. Eu fiz só para vocês verem que se fizesse o cálculo, também daria a mesma resposta. Então, a resposta correta é a letra C. E para você que chegou até o final dessa aula, eu tenho um presente especial para você. Eu andei pesquisando bastante sobre as dificuldades dos alunos da disciplina de Química. E cheguei à conclusão que eles têm muita dificuldade em estequiometria, uma das matérias que mais cai no Enem. Com isso, eu resolvi fazer seis vídeos explicando como você vai aprender estequiometria de forma simples. Basta clicar no link que eu deixei na descrição logo abaixo e baixá-los de forma gratuita. Não esqueça de clicar no joinha e escrever no comentário o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo!